Tenho medo do que posso me tornar Essa raiva aqui dentro Eu sei, é difícil enxergar O que você esconde Não vai voltar. Sinto tanta falta. De um tempo atrás. Que não vai. Não vai voltar nunca mais. Esse é meu destino. O prazer tenho medo do que vou me tornar quando que vai acabar toda essa dor eu sei que o passado não vai voltar só quero uma za